rejeitado por outros, como até hoje acontece com a força do evangelho, a força da palavra, nem sempre é bem acolhida, ao contrário, muitas vezes absolutamente rejeitada e os corações das pessoas se fecham para a força da graça de Deus e para o impulso da sua palavra. Queremos hoje fazer essa experiência da acolhida plena da palavra de Deus, de não censurar aquilo que Deus nos pede, até porque tantas vezes ele nos pede coisas difíceis certamente ele mexe profundamente conosco e nem sempre entendemos todas as exigências do seu evangelho estejamos abertos à força da sua palavra celebrando hoje São Jerônimo, aquele que teve um imenso amor pela palavra de Deus Tenhamos também o coração aberto e disposto para vivê-la. Palavra de vida eterna.